Como vocês estão? Tudo certo? Yasmin, Jennifer, tudo bem com vocês? Tudo bem, sim, e você aí? Jennifer? Tudo ótimo Boa tudo noite para todo mundo Legal, mais uma live do no nosso grupo Design e Opressão é, O grupo é enorme, vocês também estão convidados a participar eu, a Jennifer e a Yasmin, aqui estamos só dando as boas-vindas, dando uma introdução, é, contando para vocês um pouquinho sobre o que, que vai ser essa live, como que ela está organizada. E o resto dos nossos amigos e amigas já vem e amigos já vem logo depois. É, acho legal falar que essa live é organizada então, pelo Grupo Design e Opressão. Se vocês separarem aí embaixo, vocês vão ver que vocês estão né no canal do Grupo Design e Opressão. É, e essa é a nossa terceira live. É, a ideia do grupo nessa é fazer lives, é um grupo de estudos que a gente fica discutindo vários, lendo textos e discutindo autores que, que dialogam com essas questões relacionadas com a opressão, decolonialidade é, e várias outras questões que estão em evidência no momento, que interessam muito para a gente. É, se vocês olharem no histórico do canal, ali, vocês vão ver que a gente já estudou e já discutiu Paulo Freire, a gente já estudou, já discutiu o Fanon. E agora é a vez né, da Bell Hooks. A gente vai falar, daqui a pouco, a Jennifer e a Yasmin já vamos falar um pouquinho sobre quem é a Bell Hooks e, e qual é o livro que a gente estudou dela e que essa live aqui está principalmente baseada. Mas sobre o grupo, é, é legal saber que ele surgiu durante no começo da pandemia justamente como um suporte para pessoas que queriam discutir essas questões, né, mas estavam sem um lugar para isso, né, que aquele lugar clássico da, da, dos grupos de estudo presenciais das universidades não estava acontecendo. E tem sido um processo bem transformador essa discussão está sendo online, está sendo à distância, porque formou um grupo com uma diversidade assim que eu fico fascinada cada dia, né. Tem gente da Bahia, a Jennifer está uhum. no Rio de Janeiro, né? Desculpa, a Yasmin está no Rio de Janeiro, a está na Bahia, tem gente do a Samia do Pará. Né? Tem gente do Rio de Janeiro, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte. Eles vão se apresentar aí, vocês vão ficar sabendo de onde eles são. E vocês podem participar também. tá? A gente vai ter pelo menos mais um encontro esse ano. A gente não vai, não vai discutir um livro inteiro, vai discutir só um artigo. É, e depois vão ter férias, mas ano que vem a gente volta para discutir mais autores e autoras e fazer mais lives. Tá? Se você quiser participar, só confere aqui na descrição na descrição do, do, da live aqui, que lá embaixo vocês vão achar um link para vocês se inscreverem na newsletter do grupo e ficar sabendo aí como é que faz para participar. As discussões são sempre terça-noite à pelo Discord. E as discussões do último mês, foi o livro Ensinando a Transgredir da Bell Hooks, e as conclusões que a gente tirou sobre o que isso tem a ver com design, que a gente aprendeu com a Bell Hooks sobre nossas práticas, como elas podem ser né, mais transgressoras, mais libertadoras, o pessoal vai trazer um pouquinho aqui durante essa live. Mas eu já falei bastante, né, e vou deixar, se alguém tiver uma dúvida sobre o grupo, perguntem no chat que a gente tira, que eu vou deixar a Jennifer e a Esmin falarem sobre né, a Bell Hooks, com muito mais propriedade do que eu. Obrigada pelas explicações do grupo, Marcos. É, fala um pouquinho sobre quem é a Bell Hooks. Ela é uma escritora, educadora, teórica feminista, ativista, que nasceu no sul dos Estados Unidos, na segunda metade do século XX. É, isso é bem importante, né, porque a Bell Hooks vai tratar sobre esse período no livro dela, já que é, a gente está falando aí do período de segregação racial nos Estados Unidos. É, ela, é, na verdade, Gora Watson, né, ela assume o pseudônome Bel Hooks, como uma forma de valorizar a sua ancestralidade, já que esse é o nome da sua bisavó materna, e numa grafia minúscula para direcionar os seus leitores, né, para o conteúdo de suas obras e não para a sua pessoa. É, ela é uma autora que já tem mais de 30 livros aqui no Brasil. A gente tem algumas traduções feitas, como o feminismo é para todo mundo. O mais recente, o que ganhou, né, a tradução mais recente por aqui, ensinando o pensamento crítico, sabedoria prática. E o que a gente leu foi ensinando a transgredir educação como prática da liberdade. É, ela aborda nos seus trabalhos questões com relação ao debate de raça, gênero e classe, levantando sempre é, considerações sobre como eram as relações de como são né, as relações sociais opressivas é, dentro dessas três é, áreas. E considerações sobre o processo educacional, além da relação sujeito-objeto e teorização, e ela escreve muito a partir de suas vivências, né? Ela ela considera aí é, as suas vivências parte da sua teoria e a teoria parte da sua vivência, né, também. É, fazendo com que a teorização seja aí um caminho reflexivo de cura e libertação para esses oprimidos. É, e aí, para falar um pouquinho sobre o livro que a gente leu, né, Ensinando a Aprendir, a Jennifer vai contar um pouquinho sobre ele. Oi, aí. É, como o Marco mencionou anteriormente, né? A gente leu o livro ensinando a transgredir, a prática, a educação como a prática da liberdade. E nesse primeiro é esse primeiro livro, na verdade ele é uma trilogia, né? Ele é o primeiro livro de uma trilogia que a Bel Hooks vai falar sobre a educação e a pedagogia crítica. E nesse livro ela vai contar um pouquinho dessa da jornada dela como professora. E como a Yasmin mencionou, né, como as diversas vivências e experiências da vida dela influenciaram essa forma como ela vê a educação e as práticas é, pedagógicas. Então ela nos apresenta a pedagogia engajada, que segundo ela seria um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender. E essa é uma pedagogia transformadora que transgride as fronteiras raciais, sexuais e de classe dentro e fora da, da sala de aula. E uma das experiências que ela diz ter influenciado muito as suas teorias e práticas foram as obras e posteriormente a convivência dela com Paulo Freire, que ela descreve de uma forma muito bonita nesse livro. Seu microfone, Mar. Desculpa, gente. É, transgredir, acho que é realmente o, o verbo importantíssimo desse livro, né o que dá cola entre esses vários capítulos, que são uma antologia, né? então eles podem parecer não ter uma ligação coesa tão, tão, tão forte, não serem tão concatenados, mas né, além das experiências pessoais dela, eu acho que transgredir é esse, é esse tema que está sempre ali presente. E foi como a gente organizou essa live, essas várias transgressões, Diferentes transgressões que a Bell Hooks está tá, interessada em defender, em propor para gente. Acho legal, então, antes de a gente começar a ver que transgressões são essas, entender um pouquinho o que seria transgressão para Bell Hooks. É, ela é muito ligada com os estudos linguísticos, né? Acho que é, ela tem a ver com a formação dela, o que ela trabalhou. Então, acho que é legal, inclusive, buscar no do dicionário, né, o que é transgredir. E a primeira coisa que aparece lá é que é um verbo transitivo, né? Um verbo transitivo. Para quem esqueceu ou para quem nunca se importou em saber, é, é um verbo que precisa de um sujeito e precisa de um objeto. E isso já é bem interessante a gente pegar, né? Então essa transgressão não acontece sozinha. Ela só acontece quando, quando a gente se reconhece como, como agente de mudança. E ela não acontece isolada do, do mundo, né? É só quando esse agente de mudança age sobre alguma coisa, né? E o que, que seriam essas coisas que a Berguks coloca? Ela vai listar várias coisas né o transgredir voltando para o dicionário tem a ver com é, cruzar fronteiras né ultrapassar barreiras esse é o significado de transgredir e que barreiras seriam essas é, a gente inclusive vai dividir a live nessas barreiras né as barreiras as fronteiras raciais as fronteiras de gênero as fronteiras sociais fronteiras epistemológicas que separam aquele conhecimento prático do teórico, que separam experiência pessoal da vida acadêmica, corpo, corpo espírito e mente, né? então tem várias barreiras que a Bell Hooks quer quer transgredir. Se a gente voltar para o dicionário de novo, tem mais um significado lá que é importante, que transgredir não é exatamente sinônimo de ultrapassar, não é exatamente sinônimo de cruzar, porque a transgressão envolve uma certa ousadia, envolve um ato revolucionário, envolve uma contestação. Então, essas barreiras, para Proverhooks, elas estão sempre envolvendo um sistema, um modelo que é opressor. né? Então, essa transgressão, justamente, para romper esse sistema, né? No significado, um significado que está no dicionário lá, justamente esse de é, infringir a lei, né? infringir os modelos, contestar a norma vigente. Então, não é como a gente vai ver mais para frente, não é um lugar seguro, não é um lugar simples, não é um lugar fácil, né? envolve luta, envolve contestação, né? a transgressão, esse ultrapassar que acontece dessa forma, né? através da luta. E, mas nem por isso deixa de ser algo bonito, como essa última citação que a Asmin vai fazer, que eu acho que resume bem, e seria uma boa abertura para os nossos colegas que vão falar dessas várias transgressões, dessas várias fronteiras, que a se propõe a transgredir. É, eu vou ler, tá? É, a academia não é o paraíso, mas o aprendizado é um lugar onde o paraíso pode ser criado. A sala de aula, como todas as suas limitações, continua sendo um ambiente de possibilidades. Nesse campo de possibilidades, temos a oportunidade de trabalhar pela liberdade, exigir de nós e de nossos camaradas uma abertura da mente e do coração, para que nos permita encarar a realidade ao mesmo tempo em que coletivamente imaginamos esquemas para cruzar as fronteiras. E aí acho que a gente já pode dar início né à nossa transgressão dessas fronteiras aí que a gente listou para a live de hoje. Boa noite, gente. Vamos lá. Fronteira das opressões. E aí, o que, que são essas fronteiras, Jennifer? Fronteiras das opressões. Então, são aquelas fronteiras que têm a ver com a nossa existência no mundo, né? O modo de ser que muitas vezes é bloqueado e barrado pelas outras pessoas, em especial pessoas que estão em grupos distintos, por isso uma fronteira, não é apenas uma, uma mudança, uma questão pessoal, mas uma distância social entre grupos, por isso uma fronteira. Jennifer, e aí? Sim, e essas fronteiras, né, elas, são, ela, a gente precisa cruzá-las, né, para para que a gente possa construir as utopias. E é, a gente vai tratar aqui nessa, nesse quadro né, sobre é, três tipos de opressão que a Bell Hooks ela coloca no livro, né, que são as, é, as opressões sexistas, as raciais e as de classe. E essas são as fronteiras que a gente gostaria de cruzar aqui nesse, nesse bloco. E lembrando que a pedagogia engajada da Bell Hook justa, visa justamente superar e transgredir várias fronteiras, começando pelas fronteiras da opressão. E essas fronteiras elas vão se misturando, uma vai se interseccionando com a outra. Ela não usa exatamente esse termo interseccional, porque até não existia nessa época, mas dá para entender que é a precursor do conceito de é, feminismo interseccional quando ela vai falar que várias opressões podem... Uma mesma pessoa pode fazer parte de vários grupos sociais oprimidos em diferentes relações, e isso tornar, obviamente, é, as condições de vida dessa pessoa e de existência mais difíceis do que uma outra pessoa que está envolvida em menos relações de opressão. No caso dela, ela fala muito dessa questão de ser uma, uma, uma negra, né, vinda de classe, trabalhadora, mulher, né então, essa mistura de diferenças torna ela uma situação em que ela vai se relacionar com diferentes pessoas ao redor do livro, é, comentando como é que essas fronteiras precisam ser transgredidas. Né? Vamos lá? Vamos começar pela primeira fronteira? para começar pela de raça, então. Né? É, acho que a pergunta central aí seria como a pressão racial, ela se estrutura e aparece no design? E eu começaria falando sobre o ensino do design, sobre como a história do design é narrada, sobre quais referências são apresentadas né, nesse espaço acadêmico, é, visto que quando a gente entra em contato, né, nesse primeiro contato sobre a história do design, a gente é apresentado por uma história eurocêntrica, né? Posteriormente a gente vai ter aí os estados unidos entrando com as suas contribuições dentro desse quadro da história do design mas ela fica apresentada né dentro da sala de aula é unicamente nesse espaço do norte global ela fica deslocada da nossa realidade e ela não está deslocada territorialmente né ela tem aí a personificação a gente consegue identificar quem são essas pessoas que têm suas contribuições partilhadas dentro desse espaço acadêmico? E a gente está falando de um homem branco, né? Na maioria dessas referências. Eu, por exemplo, só fui ter contato com outras referências, né? Referentes de, é, diferentes desse padrão que a academia me apresentou fora desse espaço acadêmico. E aí a pergunta é, tipo, quanto... Quantas referências, quantas narrativas sobre o design a gente está invisibilizando quando a gente coloca como nota essa única perspectiva de ser falada é, sobre o design né? a partir das narrativas de um homem branco? É, quantas... E aí fica esse questionamento, né? Para a galera que está acompanhando a live, quantas referências racializadas vocês têm né? É, dentro aí... É, e foram apresentadas a vocês dentro do espaço da academia, que eu acho que isso é o importante, né? A gente pensar nesse ensino do design é, dentro desse espaço acadêmico, né? É, um dos capítulos que Bel, é, do livro, né, de Ensinando a Transgredir, é, chamado Abraçando a Mudança, o Ensino no Mundo Multicultural, a Bell Hooks faz uma observação muito interessante sobre a educação não ser politicamente neutra, né? Ela dá o exemplo de professores de professores homens, né? De literatura inglesa, brancos, que só trazem para a sala de aula, só compartilham com seus alunos escritos de homens brancos, é, e que ela coloca, né? Isso é uma decisão política. Isso é uma tomada de decisão que está sendo feita em sala de aula, né? E aí, quando ela fala. Quando isso acontece, né? É, fica aí um questionamento de quais, quais são os... É, o que, que a gente está anulando, né? Aí a gente vem para um entendimento, por exemplo, do design universal. E a gente não critica né, essa ideia do universal. Quem está criando esse universal? É, por que, que a gente está considerando isso? Em qual perspectiva né, a gente está atribuindo esse universal? É, sendo que a gente tem uma outra realidade... É, territorial, uma outra realidade de, de vivências mesmo cotidianas, é, somos outras pessoas, um outro coletivo, né? É, e aí é, pensar, né? No título desse livro, abraçando a mudança, né? Pensar essa ensino de design abraçando múltiplas é, referências, metodologias referências teóricas e visuais, né? para que a gente consiga ter uma produção mais múltipla, uma produção que contemple diferentes narrativas, né? é, e pensar num, num diálogo dentro do design que potencialize essas experiências é, e que não contribua para é, essa opressão racial dentro do ensino, né? e vai implicar também nas nossas práticas. É, e aí, trazendo algumas referências que a gente elencou, a gente quis trazer né, exemplos de transgressões. É, a gente tem o site dos designers negros no Brasil, por exemplo, a pesquisa da Urrana Porfírio, Cadê os Pretos no Design? O X para Minas Pretas. Isso aí só para listar algumas das possibilidades, né, algumas das narrativas que a gente pode ter é, que estão aí já transgredindo esse ensino e essas práticas é, opressivas né, dentro do design. Maíra, o que mais você tem para contribuir aí de opressão racial? Oi, gente. Meu nome é Maíra. Eu sou designer maranhense, mas eu estou doutorando na EG no Rio de Janeiro. E eu pensei em contribuir um pouco com a minha pesquisa, né, que eu estou pesquisando o impacto da política de cotas na EG E aí eu fiquei pensando muito no que a Bel fala né, no livro. Ela tem um capítulo que fala da língua e ela utiliza uma frase de um poema que ela fala que tocou muito a ela, mas me, me tocou muito também, que ela fala, esta é a língua do opressor, mas eu preciso dela para falar com você. Ali ela está se referindo aos modos com que os negros escravizados né, não conseguiam se comunicar, por terem origens territori territoriais diferentes e, portanto, terem línguas diferentes. É, entendendo também que a língua materna é a primeira coisa que nos une, né, enquanto grupo. É, mas nesse contexto de opressão, de dominação, de escravidão, é, essas pessoas não tinham essa unidade. A unidade delas passou a ser determinada pela cor da pele. E eles precisaram aprender inglês, né? A língua do opressor para poder se identificarem é, enquanto grupo e se organizarem politicamente. É, e mais à frente até subverter esse inglês, né? Em uma língua que falasse o que eles queriam dizer. E, e aí, pensando um pouco no design, né? Se a gente for pensar o design como uma linguagem, como um modo de criar uma narrativa, né? uma linguagem visual, uma linguagem projetiva, é... então, para a gente atravessar essa fronteira da língua do opressor, né, a língua do colonizador, desse homem branco, do norte global, do cânone do design moderno, né, que prescreve o que é bom, o que é bonito, que domestica o gosto, a gente tem que tomar as rédeas dessa língua né, e buscar outras formas de nos comunicar através dela. Então, a gente tem que transgredir esse modo de pensar e fazer design também. E aí, eu acredito que essas oportunidades a gente começa a alcançar também com a política de cotas. né? A gente vinha de uma conjuntura no Brasil em que havia exclusão durante muitos anos uh, de um corpo de sente diverso, que é esse corpo de cente uh, que a Yasmin está falando também, que a Bel fala também durante o livro e, mais especificamente, um corpo negro e periférico. né? E a ausência desse corpo mais diverso nas universidades e nos modos de pensar design né? contribuiu para uma produção de design e que reproduz violências, né? que é muito violenta. Não só nos produtos, mas também uh, quando a gente pensa nas equipes de projeto, quando a gente pensa nos modos de ensinar, quando a gente pensa nas práticas de design. né? A gente está, ao longo dos anos, sempre reproduzindo essas violências. E aí tem vários exemplos, como uh, produtos que não funcionam com pele negra, uh, como os bancos de dados que tem pouquíssima diversidade, né? E, e também pensar em como a gente projeta, para quem a gente projeta e como isso vem se reproduzindo. E quando esse corpo mais diverso entra na universidade, a gente se abre a oportunidade de se repensar, né? De se revisar enquanto campo acadêmico e profissional. Uh, então, eu acho que essa política, ela acaba por modificar não só o espaço da sala de aula, mas da produção de design e da reflexão sobre referências estéticas outras, né? Que não são essas refer referências do norte global e do cânone europeu. É... E também numa visão que não entenda isso como fetiche, né? Como exótico, mas como uma coisa nossa. É, eu também queria falar de uma experiência que eu tive é, com uma turma da graduação, com o grupo da graduação, que foi uma experiência que falava sobre referências estéticas e território, que eu acho que tem muita ressonância em várias coisas que a Bell Hooks fala ao longo do livro. né é, Esse grupo ele se reuniu comigo e a gente foi pensar ah, que referências estéticas eram interessantes para eles e discutir isso a partir dos territórios de onde eles vinham e também discutir os interesses deles no ingresso ao curso de design. É, e eu acho que isso tem muita ressonância no que a Bell Hooks fala sobre encontrar a própria voz e sobre ouvir, as, ouvir a voz do outro, né? É, ouvir as vozes dos outros, os pensamentos individuais dos outros, as narrativas confessionais dos outros, e pensar modos de construir a partir disso, né? Valorizando a diversidade, mas reconhecendo as diferenças, entendendo que a gente precisa minimizar as desigualdades. Então, gente, a gente vai passar agora para a próxima opressão, né? Quem é que vai começar a falar sobre opressão de gênero? É, oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Desirê. Eu sou designer, pesquisadora, é, moro em São Paulo, mas agora eu estou em Florianópolis. É, e eu vou falar um pouquinho sobre a, a, a opressão de gênero né, dentro do contexto que a Bell Hooks traz nesse livro. É, ela se entende como uma mulher negra, né, e isso faz toda a diferença na construção é, da teoria feminista dela, porque ela, ela se coloca como uma, uma teórica feminista, né, é, e também uma ativista, né, do, do, do feminismo. E a combinação dessas diferentes opressões é, de classe, de raça, de gênero, ela acabou fazendo com que o feminismo branco e o feminismo negro tomassem caminhos muito diferentes, é, e ela entende que o reconhecimento por parte das é, feministas brancas dessas opressões, dessas violências sofridas especificamente por mulheres negras é muito necessário né, esse reconhecimento de todos esse, esses conflitos históricos é, para que elas possam... É, avançar né, e subverter essas diferenças para poder é, unir forças dentro dessa, dentro dessa luta contra o patriarcado e tal. Então, é, ela não dissocia né, a, a opressão dela de raça com a opressão dela de, de gênero. Né? E muitas é, dessas é, opressões de gênero, elas estão aparecendo também é, no design. Né? Então, isso faz parte... É, de, de discussões que estão começando a surgir é, questionamentos que a gente está começando a fazer é, dentro de alguns espaços é, no design é, e que ela fala muito também que as é, salas de aula feministas né que elas deram um espaço para trazer esses questionamentos e de repente alguns projetos de design né é, que estão com esse olhar do da teoria feminista e que estão agregando essas diferenças de gênero é, eles podem trazer também espaço, né, da abertura para esse tipo de, de questionamento. É, um exemplo né, muito é, específico assim, dessa área é toda uma área, na verdade, de conhecimento que chama a interação humano-computador feminista, é, que foi um termo criado em 2010 é, pela Shower Basel, que é uma professora da Universidade é, de Indiana, nos Estados Unidos, que, na verdade, é basicamente, se apropriar, né? usar alguns dos compromissos ali da teoria feminista, como é, conceitos de agência, de diversidade, equidade, justiça social, é, para dentro do pensamento de design. Né? E isso é uma coisa que vai fazendo a gente refletir as nossas práticas é, no design. Jennifer, você gostaria de pular aqui e contribuir com a gente? Bom, eu acho que eu só gostaria de falar algumas coisas, né, é, recapitular algumas coisas que vocês falaram, né, que é, o design, ele acaba reiterando e reproduzindo alguns estereótipos, né, que seja ele de raça, de classe ou de gênero. É, e ele faz isso através de é, produtos, né, como, por exemplo, aplicativos que acabam trazendo é, cores ou elementos que são considera considerados na nossa cultura, né, como femininos, como o rosa, flores, uma estética mais delicada, né, e isso também acaba é, acontecendo na sala de aula também, né, e eu vou aproveitar a, a bel Hooks, né, trazer uma experiência minha, que foi quando, é, no semestre passado, quando eu fui começar a fazer uma TCC, e no primeiro dia de aula, é, o professor perguntou é, o que a gente gostaria de fazer, assim, né, e eu não tinha muita noção do que eu queria fazer. Mas eu falei que eu queria que o meu TCC fosse na área de IHC Feminista. E aí eu expliquei para ele o que, o que era a área. E no final da aula, quando ele foi explicar para a turma inteira o que cada um cada um ia fazer, quando ele explicou o meu, ele falou Ah, Jennifer, o trabalho de Jennifer vai ser sobre colocar florzinhas na interface para que as mulheres se sintam representadas. E isso já aconteceu com vocês? Porque aconteceu comigo eu fiquei assim, do que, que ele tá falando? Não é sobre isso. Então, tem esse problema das mulheres serem, é, não, serem visibilizadas na área, né? Como a Yasmin colocou. É, e a Bell Hooks, ela coloca também, né, que é, as mulheres negras, as mulheres de classe é, desprivilegiadas, elas acabam sendo... É, invisibilizadas, e muitas vezes é, elas são colocadas no currículo apenas como uma obrigatoriedade. E eu acho que isso também aparece no mercado de trabalho também, né? Quando é, colocam, é, chamam pessoas mulheres, mulheres negras, mulher, é, pessoas de classes menos privilegiadas para é, para ocupar cargos de liderança, muitas vezes aquilo pode ser apenas uma autopromoção da empresa, né? Então, é... Vocês gostariam de discutir isso na, na fronteira de, de classe? Eu acho que é muito importante a gente é, questionar é, que tipo de visibilidade né, que a gente está dando, é, com que intenção a gente está dando visibilidade para pessoas negras, para pessoas é, de outras identidades de gênero, para pessoas de outras classes sociais que não, dentro desse sujeito desse usuário neutro né, que o design projeta, que, na verdade, não é neutro. Né? É um homem cis, hétero, branco, né, é, eurocêntrico. Então, o que, quando a gente está fazendo design, a gente, a gente não fala que a gente está fazendo pesquisa com usuários. Né? A gente está fazendo pesquisa com usuários. Né? Então, esse usuário ele tem um gênero. Né? E, e ele tem todo um recorte que já, que já diz para quem a gente está falando. Né? Às vezes, a gente... Já se pega falando assim, não, porque daí o cara tem que fazer não sei o quê, mas por que o cara, né? É, e daí o cliente, a gente só tem o cliente, o cara, o usuário, né? Então, existe, existe esse peso até que nós mesmas acabamos reproduzindo, né? Nós mulheres é, da língua masculina como... É, uma, uma, a nossa língua é masculina, né? Então, ela é muito forte, assim. E, e eu acho que é importante a gente sempre ter essa, esse pensamento crítico, assim, do que, que a gente está é, explorando, do que, que a gente está dando visibilidade, a gente está simplesmente fazendo, é, preenchendo ali uma, um, um espaço para autopromover né, uma empresa, uma marca, ou a gente está realmente trazendo as pessoas com condições, com apoio, com suporte, para que elas ocupem espaços. É, que não eram ocupados, né, por essas, essas diferentes minorias. Isso também se conecta com a questão da, da segmentação de classes, né, que muitas vezes o design vai se basear num conceito de classe econômica, estritamente, em que não se considera o político, né, a classe A, B, C, D e E, o projeto é feito para público-alvo, e essa classe é totalmente abstraída, né, sem uma relação concreta com essas identidades todas que são, se acrescentam nas diferentes é, secções dessa, dessas opressões. Né? E o próprio conceito de, de classe, ele tem uma versão política né, que é a luta de classes, né? que é a classe burguesa que tem historicamente o domínio sobre os meios de produção e que vive da renda desses meios de produção não trabalha que se trabalha o trabalho dela na verdade é gerenciar outras pessoas no nível superior né dando aquela visão ali muitas vezes apoiado por um design thinker né um, um design estratégico né que ajuda a controlar melhor quem tá embaixo que são os trabalhadores né e os trabalhadores os proletários eles não têm a possibilidade de se tornar burgueses, até porque, se eles se tornarem burgueses, eles vão ter que reproduzir esse mesmo padrão de dominação para sustentar essa posição e essa divisão entre ser burguês e proletário. E aí, trazendo essa discussão para o campo do design, indo além da questão dos usuários, né, que podem ser tratados ou como proletários ou como burgueses, apesar de que, na maior parte das vezes, são tratados como burgueses, porque os projetos de design são, em geral, para a classe A, B e C, né, onde estão os burgueses da nossa sociedade. Né? É difícil ter projeto para C, D e E. Mas, independente disso, o próprio, os designers, né, ou, ou, é, são pessoas, ou as designers, né, são pessoas que também estão numa classe. Agora, qual é a classe? Designer, Designer é, é burguês? Tem que ser burguês? Né? Se você vai projetar para um burguês, você também tem que ser um burguês? E, é isso que a a, também, a também traz isso. né? Quando você está entrando na academia né, para estudar design, é, ela também traz... De... Você vem de uma outra classe, você vem de um outro é, histórico cultural também, e, e você lá tem que se adaptar àquela linguagem acadêmica, aquele mundo acadêmico, né? E a gente vê isso muito também no design, né? Que existe uma certa... Listinha que você precisa cumprir para o pertencimento à comunidade de design. né? Você tem que ter um celular, você tem que ter um computador, você tem que usar uma marca de tênis, uma marca de roupa, você tem que ter um tipo de caderno. É, então, é, existe toda uma identidade ali dentro dessa comunidade que é uma identidade de classe, né? que é uma coisa que para algumas pessoas é, já está ali no seu cotidiano e para outras pessoas isso... É uma, uma coisa que tem que ser conquistada e criada essa cultura e essa identidade ao longo da, da sua formação em design, né? Mas Abel Rux nos leva a perguntar: a transgredir essa ética e estética burguesa no design e pensar: será que o designer pode também fazer parte do proletariado, né? Na verdade, ter consciência, porque ele já faz parte, em geral, designers que vão estudar na faculdade normalmente vêm de classe trabalhadora, né? E eles aprendem muito rápido, até por apoio até da de metodologia de ensino colonizadas, né, de que eles têm que reproduzir um comportamento burguês que é totalmente incompatível com a condição de vida deles. Eles não conseguem nem comprar os materiais e os produtos que identificam eles, os marcadores de identidade de designer. Mas, por outro lado, eu acho que eles podem sim se conscientizar que são trabalhadores e com isso ganhar muito mais poder de é, negociação frente aos é, futuros clientes, chefes e a sociedade de um modo geral, né? Então, existem projetos muito bacanas aí de é, conscientização da classe trabalhadora do design, como o Precarity Pilot, por exemplo, uma série de workshops que foram organizados na Europa por designers para elevar a consciência da capacidade organizativa que os designers têm enquanto classe de trabalhadores, né? E projetos como cooperativas organizadas pelos próprios trabalhadores, né? Aqui no Brasil é, nos Estados Unidos nós temos a Just Design Cooperative, que é uma cooperativa, né? são, traba são, são, são trabalhadores que são donos da própria negócio, é né? muito diferente você ter o conceito do empreendedor que vai ser o fundador e que vai se tornar obviamente um capitalista que vai extrair mais valia e lucro dos outros trabalhadores. Né? E por fim, o exemplo das produtoras culturais colaborativas em rede, né? que tem aí, pelo, ao redor do Brasil, a colaborativos.net, é muito bacana o trabalho deles de produção cultural, que inclui também design. Apesar de não ter designers formados, eles produzem design, são trabalhadores conscientes de que estão fazendo design, e exigem da sociedade um reconhecimento por isso, né, e por essa capacidade também de produzir algo que é original a partir das culturas populares, ao invés de produzir a partir das culturas burguesas que estão no topo da sociedade. É, de, de uma maneira geral, assim, já encerrando um pouco também é, essa introdução das opressões, é, que, o que a gente discutiu muito também durante é, a, a leitura e o estudo desse livro né, é que, na verdade, ser oprimida é, é ser antes de qualquer outra coisa. Né? É uma forma de estar e de existir no mundo. Né? Porque a opressão está ali como um marcador social muito mais forte do que esses que a gente tenta construir, é, Artificialmente, né? E, e aí, justamente, é a Berrux. Ela traz essa intersecção entre essas três opressões, é porque todas elas são marcadores da, da identidade daquela pessoa e da e de como ela interage com o mundo, né? E de como ela experiencia o mundo. Então, também quando a gente tá pensando que a gente tá ali fazendo design, que a gente tá projetando para as pessoas, é, essas pessoas elas têm essas experiências todas junto com elas, né? Elas trazem todas essas opressões junto com elas para experienciar qualquer coisa que a gente está produzindo. Tem microfone. No próximo bloco, a gente vai ver como a, o design produz corpos e como é, isso se relaciona com a pedagogia do design. Até lá, gente. Olá, bem-vindos à Fronteira Epistemológica. Bom, Bell Hooks propõe conceitos teóricos, exemplificando-os por meio de sua trajetória como professora negra. Essa experiência encarnada não foi um caminho fácil, mas a autora compartilha sua paixão pelo ensino, afirmando sua consciência do corpo, esse corpo como inteiro, transgredindo a famosa dicotomia ocidental de mente e corpo. Ela defende que a consciência do corpo proporciona um fundamento epistemológico, proporciona que entendamos como sabemos e o que sabemos. Hooks também aponta uma noção romântica e opressora quanto às práticas pedagógicas de sua profissão, o corpo imóvel, teorizado por ela e que reflete na construção do professor, este que é considerado como um portador de uma mente onipotente e oniscente, que vive em constante embate com seu próprio corpo. Para quebrar com essa construção, a autora propõe uma pedagogia libertadora, que exige o trabalho com os limites do corpo, tanto através deles, como também contra eles. Né? Outra teorização importante da Huck sobre essas práticas de transgressão no ensino é sobre o mascaramento do corpo que encoraja uma tendência neutra e objetiva quanto, às, quanto à transmissão de informações no ensino. É, ela acaba mascarando essas diferentes classes sociais e ela também dá continuidade ao elitismo vivenciado na academia. Essas discussões é, e os posicionamentos políticos também são revogados pelo mascaramento do corpo, tanto pelos alunos quanto pelos professores. Né? Bell Hooks ela apresenta uma presença do corpo como inteiro na sala de aula, mostrando durante sua pedagogia, que dá espaço para essas subjetividades e identidades que rompem com a objetificação da cultura de dominação. Hux também compreende que existe um lugar para o Eros na sala de aula. Né? Para a autora, a paixão no ensino vai além da transmissão de informação, vai além do ensinar como se apenas a mente tivesse presente. É permitir aos alunos o reconhecimento de seus próprios corpos como inteiros para melhor viver e melhor compreender o mundo. Né? O Eros torna-se uma força para auxiliar e revigorar as discussões e, como a autora diz ela mesma, excitar a imaginação crítica. A paixão pelo ensino... Essa energia Eros, que normalmente tem um apelo apenas é, sexual, ela auxilia na construção de conhecimento de modo teórico, mas também, principalmente, prático. A pedagogia libertadora torna a sala de aula um espaço dinâmico e concreto, sanando com a dicotomia de mundo interior e mundo exterior que existe na academia. Mas e aí, Lu, me fala, como que o design vivencia essas teorizações da Bell Hooks? E como que o design produz corpos e como os corpos produzem o design? Lu, liga sua microfone. Sim, sim. Essa pergunta é difícil. Você fez uma ótima introdução aí. Eu acho que a gente pensar assim, como o design produz corpos, né? A gente tem que pensar sobre esse, isso que a Bel Hooks fala, desse, da, da visão que a gente tem desse espaço do conhecimento. Né? Esse livro em especial, a gente tem ali, ela trazendo as experiências dela, aliás, ela, ela tem esse hábito de trazer as próprias experiências, ela acredita nessa prática, né? mas ela traz como é que esse espaço formativo pensa o conhecimento. Né? E aí a gente vai ver é, Que esse conhecimento está a serviço Dessa sociedade é, é, Patriarcal Colonial e capitalista né? Nesse, Nessa ideia De que tem pessoas Que são melhores do que outras E que as outras têm que ficar é, Tem que, que reproduzir aquele, aquele lugar Daquelas pessoas especiais né? Então esse poder de um sobre os outros tem uma prática dentro desses espaços ditos do conhecimento, que é uma prática que submete, que escraviza, que subestima, que ameaça, né? e isso traz para os corpos um, um lugar é, muito difícil, né? muito invisibilizado, difícil de lidar, porque a sociedade vai reiterando isso daí. Então, uma coisa que eu acho que ela faz, que, que quebra, né, é que como esse lugar está ancorado numa ideia de razão e faz desse espaço, do, entre aspas, o um espaço do conhecimento, né? É que é esse sistema de ensino que mantém esse mercado, mas que ele trabalha a partir de um lugar da razão que ninguém pode dizer exatamente como sente diante daquilo ou diante daquele conhecimento. E ela faz um corte com isso. né? Então, ela vai questionar esse espaço que é de reprodução e ela se inspira no Freire né? e na, na, na, na pedagogia feminista, nas epistemologias feministas e também no budismo, que ela chama de budismo engajado, né, e, e a partir daí ela quebra com algumas questões muito importantes, quer dizer, ela quebra esse espaço que não pode dizer como se sente e vamos dizer como nós nos sentimos, né, então ela insere dentro do espaço de sala de aula o afeto como estratégia é, político-pedagógica, né. E aí ela vai olhar para a emoção, ela vai olhar para a criação, ela vai olhar para as potências das pessoas e para a potência da comunidade, da, da, da, desse, desse, dessa, dessa partilha das emoções entre os grupos, né? e vai olhar para essa ideia de comunidade de aprendizagem. Então, é, ela rompe com esse, esse espaço, é, com, esse, com essa visão do pensamento epistemológico eurocêntrico e imperialista, né? E, e, e traz a potência desses outros espaços, né? Acho que poderia trazer isso. E eu acho que Bibi podia contar é um pouco do, do da experiência dela no movimento feminista, porque o movimento feminista para a Hooks tem uma, uma uma uma importância muito grande nessa visão das, da comunidade, né? Bibi. Valeu, Lu, valeu, Rafa. É, muito bom ouvir vocês. É, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, então. Brisa, dá licença. É... <risos> falar um pouquinho da minha experiência, então, porque a Bel Hooks, ela diz pra gente também não é, ter muito cuidado pra gente não essencializar a experiência, né? E o que, que seria essa essencializar essa experiência? Seria individualizar as vivências a partir de uma, de uma questão muito particular e que isso nos impossibilita de entender as questões políticas e relações sociais que articulam essa experiência. Então, ela sempre fala que a vivência ela precisa estar articulada com esse entendimento mais global né dessas estruturas que, que coordenam as nossas relações sociais. É, e, dito isso, ela entende que a gente simplesmente ser vítima desse sistema opressor não significa que a gente entende por que ele existe e nem como a gente pode enfrentá-lo, né? Então, essa articulação da experiência com a teoria do, do, da, da, das emoções com o racional é, é, uma, é uma relação dialética que está em constante é, ação dentro do... do do processo de escrita da Bell Hooks, de formulação do pensamento dela, e, e também de como ela, ela nos convoca a pensar sobre, sobre as coisas. né? E aí eu vou trazer um caso para contar para vocês, que é, na Universidade Livre Feminista, que é onde eu atuo, é, eu sou colaboradora, a gente tem uma formação que a gente faz que se chama Feminismo com quem está chegando. E nesse curso a gente reflete um pouco sobre o que é, que é feminismo, e a gente se entende dentro dessa luta a partir de quem nós somos e a partir desse movimento, né, da, é, do movimento de organização política de, das mulheres. E a primeira atividade do curso que a gente faz, a gente convida as mulheres a refletirem sobre como e quando elas se, se reconheceram feministas. E esse é um momento muito afetivo do curso, e todo mundo se coloca em muita vulnerabilidade, e ao mesmo tempo é um, é um processo de acolhimento, sabe? Da gente se descobrir grupo, da gente se descobrir umas com as outras. E o ponto de partida dessas histórias, infelizmente, é quase sempre um episódio de violência, né? Porque o feminismo ele sempre chega na gente porque a gente está enfrentando alguma situação de violência. Então, as mulheres se reconhecem nessa situação de violência e às vezes não conseguem entender por que aquilo está acontecendo. Às vezes isso causa reações do tipo de culpa, de tristeza, de raiva, que individualiza essa questão como se aquela mulher fosse, fosse um, um sujeito oprimido único naquela, naquela questão. E muitas dessas mulheres falam desses episódios é, e passam a compreendê-los diferente quando elas passam, quando elas conhecem outras histórias, ou quando elas acessam algum pensamento, alguma teoria que ajuda elas a entender o que aconteceu. E, e a partir desse contato da experiência com a teoria é, sobre pensamentos que já foram pensados sobre aquela situação, é, é que a gente consegue fazer significado. É, da nossa vivência a partir de uma relação com a estrutura. No curso que, nesse curso que a gente promove, as mulheres elas compartilham essas histórias que são muito similares, mas elas são vividas de formas muito diferentes entre elas. Mesmo assim, a gente consegue, nesse encontro das emoções, da vivência, com a teoria feminista, é, fazer sentido de como as estruturas opressoras são determinantes na nossa experiência enquanto mulheres. E essa abertura para essa troca, né, para essa e para essa explicação teórica sobre as estruturas de opressão, faz com que seja possível é, compreender esse fenômeno social a partir das nossas experiências, sem essencializar essas experiências, mas entendendo elas como parte de algo maior. É, e isso é legal, porque isso aí também alimenta a teoria feminista, porque a gente não pode entender a teoria também como algo estático, algo duro. né? A teoria, a gente precisa desconstruir ela como hierarquia, mas como um caminho para a cura, que é como, eu, como a Bell Hooks enxerga a teoria né, dentro do movimento feminista e como, para mim, é muito concreto nessa atividade que eu acabei de relatar com vocês. A teoria é um processo de cura, de entendimento, que eu não tenho culpa sobre as, as agressões que eu sofro, eu não tenho... Essa violência é uma questão é, é maior que eu e eu preciso lidar com ela individualmente, mas existe, existe uma rede de solidariedade que também vai me ajudar a lidar com ela. Né? É... Eu acho que esse encontro, esse encontro né, das emoções, da vivência e da teoria, é um caminho de fortalecimento de luta mesmo, né? De como a gente enfrenta essas coisas é, com base na solidariedade, com base nessas relações. E quando eu consigo enxergar esse fenômeno social, entender a vivência, a partir desse desse entendimento estruturado, eu volto para a experiência com outro tipo de proteção. Então eu consigo enxergar um processo de cura, porque eu posso é, lidar com essas dores de outra forma né e aí eu volto para o design pensando que a gente tem muitas dores para curar no design também né e aqui a gente está no design e opressão tentando criar uma rede para enfrentar esse design que a gente considera opressor então a gente precisa fazer esse, esse esse diálogo constante entre as nossas vivências enquanto designers e as teorias que a gente tem de design e ficar toda hora tensionando uma coisa com a outra sabe a gente tem que entender que isso está em movimento e que hoje é possível a gente disputar essa ideia de design engajado, é, de reformular o que é considerado um bom design, o que significa ser designer, incluir essas outras perspectivas epistemológicas, metodológicas, estéticas, a partir dessa desse tensionamento constante das nossas vivências e da teoria que está em movimento. É, a gente precisa entender que as vivências de trabalho e das nossas lutas também é, a partir dos nossos territórios, a partir das nossas vivências, é, podem formular algo que faça sentido para a gente, que explique os nossos fenômenos políticos, econômicos e sociais aqui, onde a gente vive, onde a gente está. E a gente, aí eu, eu fico questionando que a gente não pode ficar querendo ser uma coisa que a gente não é, sabe? A gente não pode querer ser estartupeiro morando em Manaus, a gente não pode querer é, aplicar as teorias do Poli Milão, sendo que eu estou trabalhando na favela do Rio de Janeiro, sabe? É, enquanto a gente está fazendo isso, a gente está apagando as nossas vivências, a gente está apagando a nossa realidade e a gente está diminuindo a nossa capacidade criativa e crítica para uma formulação teórica e aí continua no nosso imaginário uma ideia inalcançável do que, que é ter sucesso ou do que é ter prestígio enquanto designers. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tensionar e precisa ficar enfrentando e não é fácil. Mas com essa rede de solidariedade que a gente está montando, com as redes que a gente tem de, de pessoas que estão envolvidas é, de forma comprometida com, com essa transformação do mundo que a gente quer ver, fica mais fácil a gente curar essas dores e formular um novo caminho. Perfeito, Bebê. É, é sempre essa transgressão, né? É, é praticamente uma transgressão que a Bell Hooks inspira a gente. Adorei a fala de vocês e, e queria apenas complementar isso, reforçar, né? que é inspirado também na Bell Hooks, né compreender que é preciso exatamente essa transgressão, a gente precisa transgredir, né? essas verdades, principalmente, que são impostas para a gente. Né? Eu acho que a Bell Hooks inspira a gente a pensar que há esse espaço né, para a liberdade no design, né? assim como ela percebe pra, na sala de aula também. Né? Para a nossa compreensão do que é o design, né? para a nossa prática também, Bibiana, como você estava colocando. Eu acho que nós, designers, nós fomos, assim, treinados, né? habituados, acostumados a ouvir, principalmente daqueles que se apresentam, assim, que se colocam como os portadores de conhecimento, como a Rafaela colocou, né, esses, esses porta-vozes, e, e, e a gente fica aderindo a essa, essas, esses conhecimentos, né. É, por exemplo, quando a gente ouve que experiências são fundamentais para o projeto, né, acho que todo estudante, todo mundo da área ouve isso de uma forma muito presente, né? Também que a, as experiências precisam ser é, validadas né? pelo designer a, a partir, por exemplo, de testes com usuários. né é, é, é Isso que deve motivar as decisões de um projeto. Então, as experiências são apontadas sempre como fundamentais para o sucesso ou fracasso de um projeto. Isso, em parte, é verdade, mas não na perspectiva que é apresentada para a gente. Né? Eu acho que o que a Biohooks traz para gente é essa linha do pensamento é ampliada em relação à experiência, né? não aquela experiência de um indivíduo né? ou de um grupo de indivíduos que vai ali individualmente e até passivamente servir ao designer, né? para que dessa forma o designer defina uh, o que um determinado projeto é, precisa para ser promissor. Eu acho que, que essa abordagem posta... É, é, o designer passa a ser um processador de experiências aleatórias e desconectadas, e eu acho que a Bell Hooks traz essa, essa perspectiva da interconectividade dessas experiências, né? porque quando a experiência é compartilhada na sala de aula, essa, essa experiência não é compartilhada para o professor, e fazendo um, para, um paralelo para um designer, não é um designer que está ali ouvindo aquela experiência, não, aquela experiência está sendo é, compartilhada de uma forma colaborativa, né? porque aquela experiência faz parte também do outro, eu acho que essa construção, dessa dessa percepção das, dessas experiências interconectadas é o passo que a Bell Hooks traz para gente, sabe? Assim, Não é uma coisa isolada, é uma coisa que o que eu, o que eu vivo impacta a sua vida também, a sua experiência também está impactando a minha, e por causa disso eu tenho uma compreensão diferente. né? Eu acho que ela apresenta essa perspectiva muito mais ampliada, muito mais sofisticada, do que a experiência do usuário. Não, é uma experiência colaborativa, interconectada, e estamos todos aqui uh, aprendendo também com essas outras experiências. Eu acho isso fantástico, eu acho que isso transgride até o, o conceito da, da empatia, porque não é o, o, eu me colocar no lugar de alguém para sentir. Não, aquilo que você sente é parte do que eu sou também, e eu estou sentindo junto com você, e estou aprendendo isso a partir da sua perspectiva. Eu acho que é bem diferente, muito mais sofisticado e e ampliado. E é isso. Uh... Talvez, Andrei, a gente possa pensar no conceito de solidariedade ao invés do conceito de empatia, sabe? Uhum. Para pensar é, a nossa atuação do, no design ao invés gente, de um designer empático, um design que se solidariza com as questões. é né? Um designer que realmente consegue se colocar em luta com, a, com, as, com as pessoas oprimidas, com os grupos oprimidos, e estar sentindo, estar lutando junto, né? É. Ao invés ao invés de, de se colocar no lugar do outro, é ser com o outro, né fazer junto, é. lutar junto. É, é estar lá, né? naquele lugar, naquele espaço. Só para Só complementar, é... eu acho que... Com, assim, a, amando todo esse debate Mas nem respondi a pergunta da Rafa né, Sobre essa história do corpo Que corpos que criam E aí Andrei falando sobre isso do, da, da empatia né, Que eu tenho uma antipatia danada Dessa metodologia Porque a gente é, O mapa da empatia Numa metodologia de design que todos conhecem O mapa da empatia Você diz o que, que o outro pensa Você tenta fazer o um exercício Do que, que o outro pensa ou seja, por que não pergunta para o outro? Então, é muito curioso isso, como a gente se acha num lugar de, de ter que entender o que, que o outro tem. Poxa, gente, pelo amor de Deus, né? Então, como é que a gente vai criar é, como é que a gente vai criar é, meios, né? Que todos esses corpos estão mediando estão mediando as nossas vidas. Né? Então, na verdade, não é que a gente cria objetos, a gente cria meios de relação, né? de, de, de relacionar com o corpo no espaço. A gente estende o nosso corpo no espaço. E, e aí a gente cria para o problema de alguns. Aí, então tem essa resolução de problema que é um calo no nosso sapato, porque é problema para quem? Né? Então, de fato, a gente vai ter que ver aí... Muitas questões que fazem parte do nosso pensamento, romper com eles. para né? É isso. Acho que falamos né, um pouquinho sobre isso. Sim, esse... sim, demais. V vamos chamar o próximo grupo, então, Bibiana? Sim, acho que vem aí a fronteira pedagógica para a gente discutir também essas questões da pedagogia do design. Então, valeu. Vamos lá. Oi, oi. E aí? Boa noite. Boa noite. E aí, gente, me mantive aqui para conversar com vocês sobre a fronteira pedagógica também. E queria fazer assim, trazendo um pouquinho do que a gente acabou de discutir lá na fronteira epistemológica, né? como que a gente... É... Como que o nosso fazer cotidiano né? é... expressa o que a gente pensa. E como a gente está nesse universo de um sistema patriarcal, colonial e capitalista, a gente tem fronteiras no fazer pedagógico muito grande, né? E a Bell Hooks acho que traz uma coisa que é muito interessante, que ela identifica na prática pedagógica a manutenção das práticas sociais, né? E no sentido em que ela está formando pessoas, ela está também se está também sendo, né? E mas ela se identifica como ativista política nesse lugar é, pedagógico, já que ela entende que as práticas pedagógicas nos processos formativos é, influem nas práticas sociais de manutenção desses sistemas, né? E aí é, podia bater uma bola com vocês. Posso, só fazendo essa introdução, mas passo para o Gonzato, para o Eduardo. Quem vai? Quer pegar aí, Gonzato? Beleza. Então, Show. é... A educação, né, na, na Bell Hooks, é, Bell Hooks valoriza muito essa ideia de educação como trabalho coletivo, né, para refletir, para agir no mundo, mas sobretudo para transformar. E acho que uma das coisas mais legais é que as ideias dela nos ajudam tanto para mim como professor, né, como profe é, e outros professores que desejam transgredir, mas também são úteis para qualquer estudante que deseja uma educação transgressora, deseja uma prática de liberdade como ela mesmo fala, né, que ligue a vontade de saber à vontade de vir a ser. E, e o que eu acho mais legal é esse se... É, Tanta coisa que ela consegue reunir e traduzir de uma forma tão bonita, né? Ela traz a crítica aos estudos negros, da pedagogia feminista, da pedagogia do, do oprimido, do Paulo Freire, e apresenta né, uma educação como prática da liberdade de uma forma muito poderosa. Uma educação que é contrária à educação para obediência, da memorização de informação da reprodução, a crítica de, de técnicas, né, mesmo de competências, e que eu acho que desperta, né, é, deixa bem claro que as nossas instituições de ensino estão alienadas é, frente à discriminação racista, sexista, e de classe. Eu acho que é muito legal essa proposta que ela traz da pedagogia engajada, uma pedagogia que tem compromisso em crescer, em, no desenvolvimento de si mesmo, da né, é própria pessoa que busca isso, e preocupada com o bem-estar de, de todos, que valoriza, sobretudo, e acho que essa é uma concepção radical na, na, na Bell Hooks, que é a expressão dos alunos. Especialmente a expressão daqueles que, que estão têm isso mais negado, né? É, e como nenhuma educação é neutra, é, toda educação favorece alguém, Bell Hooks sempre chama a gente a ouvir quem está silenciado. Acho que esses são alguns pontos que eu acho bem interessantes, né? Total. É, uma coisa que tu chamou muito bem a atenção aí, gostado, é que essa essa coisa de realmente ouvir, né, quem está quem tá mais silenciado, né, é, e considerar inclusive a importância desses alunos né, na na sala de aula para transgredir essa essas hierarquias que a gente normalmente tem estabelecido em sala de aula, ela sempre coloca como tendo muito a ver com uma prática muito muito atenta, né, muito atenciosa, assim. É, e uma coisa que me chamou muito a atenção, nesse sentido, é que ela nunca trata de falar de conteúdos pedagógicos específicos, né? Por exemplo, quando ela vai discutir as experiências que ela traz em sala de aula, assim, é, ela vem falar da gente, da forma como ela faz essas coisas. Né? E aí, essa prática, essa ideia de forma, assim, foi o que me chamou muito a atenção para a gente reabilitar esse conceito também no design, sabe? porque eu acho que a gente tem um, um, uma contradição muito problemática assim, uma, uma concepção muito problemática de forma em geral no design, porque a gente tende a, a ter um, um conceito de forma muito simplificado, né? E aí o que acontece é que a gente é, pega e apela para é, para tentar se desvincular disso, vai para uma ideia de, de metodologia que nem Luciana falou até da do, do mapa de empatia lá, por exemplo, lá. Né? É, e aí só que essa metodologia é totalmente abstrata, né? Ela é uma metodologia que acaba é, apagando aquela retomando aquela neutralidade, aquela dissociação do corpo que Belhooks tanto aponta, que na verdade é a fundação de uma de uma educação bancária, né? Então meio que para a gente ter uma uma educação engajada, uma pedagogia engajada, a gente precisa transcender também essa essa ideia de forma para uma coisa que eu considero, assim particularmente, mais parecida com o ofício. Né? O ofício, essa atenção ao detalhe, assim, que está na origem, inclusive, do design, né, em algumas áreas mais específicas, é, eu acho que ela é chave para a gente retomar em sala de aula, na educação em design, essa essa atencionalidade, né? Esse, essa forma, realmente, de, de comportar e de ensinar o design em oposição, a essa metodologia mais abstrata. Não sei se tu quer comentar um pouco aí, Luciana, é sobre essa coisa. Beleza. É, eu, deixa, eu, deixa eu comentar casa, um pouquinho tá. disso. Você <risos> está trazendo do, do ensino design, né? É, acho que, às vezes, por a gente ter muita ênfase na criação e prática projetual e essa ideia de prática sobressaindo, às vezes parece que o ensino design já se acha diferente dos outros, tipo, com as outras áreas. E uma coisa que eu tirei da leitura do Ensinando a Transgredir é que é, é possível ser autoritário, seja com metodologias tradicionais ou metodologias ativas, com aula expositiva ou com ateliê de projetos. E que um ponto central que ela ensina para gente é essa necessidade de construir novas experiências, né é, não autoritárias para a liberdade. e que elas, Mas que, enfim, um ponto que ela traz é que junto com a pedagogia, com a educação, tem que vir com tomada de consciência, né, do mundo, das pessoas, corpo, raça, gênero, sexo, classe, cultura, e isso só vai acontecer quando, se, só acontece se as pessoas tomam é, professores e estudantes a pedagogia para si, né, e de forma é, que os estudantes tenham esse respeito e liberdade de aprendizado, de ensino, e também liberdade de projeto. Acho que um ponto que, que é interessante é a pluralidade metodológica, né? Não apenas aquele design thinking, martelar aquele design thinking ou bom design conciso, fechadinho, certinho, prova de erros. É, acho que são algumas orientações, né? Bem legais da Bell Hooks. Lucena? É que eu queria comentar isso também, que o Eduardo falou da forma e agora você está falando das metodologias que aparentemente são metodologias muito legais e participativas e tudo mais... E, e, então, a serviço de quê, né? E, então, e, e esse educador que está fazendo esse esse trabalho de ensinar, como é que ele age? Que a Bel Hux questiona também esse lugar da pessoa, da autoapresentação que ela fala, né? Como é que você se coloca? E aí ela mesma coloca o nome dela com a letra minúscula. Eu achei muito muito interessante que ela usa a forma para falar dos modos de fazer e de pensar. E eu acho muito interessante também que a nossa rede, que é assim, muito incrível a gente está fazendo uma rede grande, discutindo essas questões, porque é, a forma de pensar e a forma de fazer né, nem sempre estão conectadas. Ela mesma critica essa coisa da teoria e da prática no, no fazer pedagógico de modo geral. Mas no fazer design tem uma coisa muito fetichizada também, né? Então, fica um louco em pele de cordeiro e a gente continua sendo autoritário, fazendo aquilo que a gente quer, né? E, e isso é uma coisa curiosa e que a gente precisa é, poder questionar, né? Porque a gente está reproduzindo metodologias de uma visão imperialista. E, sim, uma coisa que eu acho que é importante também é que... Não é à toa que a gente está numa rede de design falando de pedagogias, porque pedagogias falam dos modos de fazer, dos meios e dos procedimentos, das técnicas e dos materiais, né, que mantêm ou não as práticas sociais. E no design a gente trabalha com meios e procedimentos, técnicas e materiais, que mantêm ou não as práticas sociais. Então, como é que a gente pode pensar, né, e acho que ela dá umas dicas, né. Então, quando ela traz... Acho que ela, ela pontua algumas coisas né, importantes que acho que a gente já falou, mas não custa, que são o um reconhecimento das práticas e reflexões da vida de cada... Da, da realidade objetiva e da realidade subjetiva de cada participante. né? É, da partilha de... Uma coisa que ela fala muito interessante é de narrativas confessionais, né, para que a gente pare desses silenciamentos, com esses silenciamentos em sala de aula, que às vezes são, seriam super enriquecedores se a gente conversasse, e nada, né, porque é tudo silenciado, porque tem uma relação de poder, ainda mais com esse arcabouço estrangeiro que a gente trabalha. E essa camaradagem intelectual, né, uma parceria entre nós... Né, professores e aí é, só para fechar queria comentar né como a gente no design a, essa camaradagem e essa partilha são muito prejudicados pela pelo funcionamento desse design em função de, desse mercado de consumo privado né? e aí essas pessoas que a princípio são pessoas é, geniais que vão fazer design, né? pessoas dotadas de alguma coisa especial que solucionam problemas e é, como que essas, essas me perdi gente, pensa é, é... não queria falar sobre desculpa, me perdi não, eu queria estava falando sobre esse esse lugar dessa pessoa genial e que é, e esse arcabouço todo não me lembro mas esse arcabouço todo de é, linguagem estrangeira que a gente não se apropria dele né porque é briefing é branding é é, sei lá o que mais, porque a gente não entende que branding, e o estudante não entende que branding é sistema de identificação, porque não pode nem perguntar o que é mesmo que é branding. Porque a é, gente, naturalizado. É, é naturalizado. e a gente mantém esses negócios, né, essas bobagens. Enfim, me perdi, mas... Acho que é sobre isso, da gente pensar nas práticas pedagógicas, nos meios e procedimentos que mudam, que, que ultrapassam essas fronteiras que, que servem esse mercado aí de consumo e da propriedade privada. Era sobre isso, gente, desculpa. Era sobre a ideia, era sobre a criação, esses lugares que são é, tidos como da propriedade de alguém e que tem que ser patenteado, porque não pode ser compartilhado, porque vai ser comercializado, né e a gente comercializa com isso conhecimentos e a vida das pessoas. Acho que, Luciana, uma coisa legal de Lebel Hooks é a quantidade de estratégias é, de opressão, né que ela vai identificando e vai se sistematizando é, é, é para a gente. Né? E acho que, na experiência, pelo menos como professor não é fácil a gente... Ler e falar sobre liberdade quando a gente é quando entra em sala de aula, aula e ela está ali lotada ali de lotado. estudantes cansados, cursando uma dezena de disciplinas, né? É, e B1 se provoca, dizendo como é, professores de qualquer orientação política, né, eles parecem que ficam perturbados quando os alunos exigem serem vistos como seres humanos integrais, com vidas e experiências complexas e não só como essa peça no mecanismo, né? E, de fato, os estudantes podem esperar da universidade algum apoio é, para pensar as decisões da sua vida e não só para se inserir no mercado de trabalho. E acho que uma das estratégias centrais para ela é que é, ela deixa claro, né? Ela lida com, a, com as emoções e diz que professores têm medo. É, e, sem consciência, e estratégia, o professor autoritário, ele vai separar o seu eu na vida de ser professor, vai esconder suas fraquezas, vai separar corpo e mente, vai destacar essa mente e resumir, se resumir aquilo que lhe conferia autoridade e se sentindo ameaçado ele vai recorrer às experiências autoritárias que o formaram como estudante, infelizmente, e vai escolher de todas as experiências aquelas que ele possa talvez usar para criar um espaço que ele pareça sob controle, onde as demandas dos estudantes não sejam visíveis e a sala de aula fica esvaziada, né, de experiências de vida. Na sala só interessa o design dos grids, dos canvas, dos princípios da forma, é, e não o do machismo, do racismo, das opressões. E acho que e ela também, além de diagnosticar isso, também oferece essa opção, né, a professora progressista, engajada, que é ela que, nas palavras de Bell Hooks, se aproxima dos estudantes com vontade e desejo de responder ao ser único de cada um, que partilha informação, é, que não só apenas partilha informação, mas partilha do crescimento de cada um. É, eu acho que essa é uma mensagem muito, muito profunda da, da Bell Hooks, de que, que a docência possa também despertar o desejo pelos estudantes de imitar um estilo de, de ensino que seja para a liberdade. Né? Quando a gente lembre das experiências, a gente não precisa recorrer às experiências autoritárias, mas é, outras formas. E isso é um ciclo né, que precisa ser iniciado. E aí, pessoal. Esse aqui foi o, a, front, a fronteira é, pedagógica e agora a gente... Bem, essas questões estão bem conectadas com os temas que os colegas vão apresentar na próxima, a fronteira epistêmica em Bell Hooks. Oi, gente! Na verdade, essa é a última fronteira. Na verdade, nenhuma fronteira, são as utopias. E a gente entende que, saindo dessas fronteiras, né, a gente precisa pensar o que fazer com tudo isso. E a Bell Hooks, ela propõe ação. Então, a gente entendeu que fazer, a partir dessas fronteiras, né, que a gente apresentou para vocês antes, é desenhar e construir utopias. Horizontes para onde a gente tem que se organizar. Então, para finalizar esses espaços de reflexão, né, esse esforço da gente pensar juntos, uma interlocução entre o pensamento da Bell Hooks e os nossos modos de pensar, fazer, construir e praticar design, uh, nós apresentamos as perspectivas sobre o ensinando a transgredir a educação como prática de liberdade. Uh, eu espero que as nossas vivências e afetos na leitura desse livro tenham afetado vocês também, e que a gente possa pensar num design como prática de liberdade, né como ela propõe com a educação. Uh, nesse encerramento, eu, a Luciana e a Bibi nos disponibilizamos de corpo e mente inteiras a pensar no ensino e a prática do design também, como apresenta a Bel. Uh, ela nos conta que precisamos estar em constante movimento de mudança, de diálogo com os diversos sujeitos com os quais nos deparamos ao longo dos nossos caminhos. Né? A gente precisa estar em contato com suas vivências, na valorização da diversidade, no entendimento que devemos sempre reconhecer as diferenças e buscar modos de minimizar as desigualdades. Para a gente pensar mesmo novos projetos de mundo, né? E mundos em que caibam no entusiasmo pelas ideias, a vontade de aprender, a paixão pela justiça e o amor pela liberdade. É, eu acho que eu já apontuei um pouquinho no bloco das opressões sobre a questão da diversidade de narrativas, no ensino de, do design. É, as pessoas falaram também, né, dessa sala de aula multicultural. É, para a construção de um campo de design mais plural. E no quanto é importante para as comunidades de aprendizado, né, que foram apresentadas aqui também, que a gente possibilite espaços em que os alunos e professores possam se ouvir, é, ouvir suas experiências e vivências. né, Ouvir a voz uns dos outros, se reconhecer entender que ninguém partilha a mesma origem é, e os mesmos pontos de vista, mas sim, existem pontos em que a gente pode construir coletivamente, se engajar e transgredir essas fronteiras, né, abraçando uma pedagogia crítica e um design mais comprometido com minimizar as desigualdades estabelecidas pelo colonialismo, o racismo, o patriarcado e o capitalismo. Então, essa não é uma tarefa fácil. A gente sabe também que essa tarefa não é simples. né? A Bell Hooks nos fala que esse processo é fisicamente exaustivo até, porque ele exige de nós que estejamos dispostos a atravessar essas fronteiras. Pedagogicamente epistemologicamente e fisicamente. Ah, e ela exige que a gente esteja em constante compromisso com o desejo de transformação da realidade, né? Não dá para a gente tratar o ensino como algo dado ou neutro, não dá para a gente tratar o design como algo dado ou neutro, né? Não dá para a gente neutralizar a contradição gerada por nossos próprios corpos nesses espaços. E também não dá para a gente fazer isso imaginando que uma mudança de currículo ou que a representatividade, né, a multiculturalidade na sala de aula, que isso só seja, seja o suficiente. A gente precisa entender que o corpo discente mais diverso, ele também implica em outros modos da gente se posicionar dentro da sala de aula. né? E a gente precisa assumir que a universalidade, que o design universal, ele não corresponde aos mundos que a gente espera. né? E o que os mundos esperam de nós enquanto designers também. E eu falo mundo justamente porque a gente entende que não não são mundos uníssos, né não é só um mundo. Né? É um espaço de diálogo em que as pessoas vão apresentar vários mundos. Né? E os nossos modos de projetar, de pensar projeto, é de nos entendermos como corpo político, eles precisam ser revisados e transgredidos. E aí eu trago uma frase da Bell Hooks, né, que nós temos que afirmar a nossa solidariedade por meio da crença num espírito de abertura intelectual que celebra a diversidade, que acolhe a divergência e que se regogize com a dedicação coletiva à verdade. E aí eu também queria trazer um pequeno spoiler, mas nem tanto, uh, que foi uma frase que a Yasmin usou na abertura dessa live, né, que eu achei muito iluminadora que a Bel fala que a academia não é o paraíso, mas o aprendizado é um lugar onde o paraíso pode ser criado. E eu acho que se nós, designers, estamos comprometidos a imaginar novos mundos, né, a gente precisa com amor, solidariedade, compromisso político e alegria, e parafraseando agora a amiga Bibiana, com ousadia e alegria, caminhar os caminhos para os paraísos que a gente deseja estar, né, que a gente deseja criar. E tu, Lu, o que tem a dizer, a contribuir nesse, nessas utopias? Acho que você já disse tudo, mas vou aqui é, só destacar que eu acho que a Bel Hooks é, se desfaz dessa ilusão, dessa total individualidade que esse sistema é, patriarcal, capital, é, colonial, né, que escraviza, que capitalista, é, é, propõe né, essa total individualidade, esse indivíduo é, proprietário, ele não existe sem o outro. Né? Então, eu acho que a gente se faz com o outro, e acho que ela traz isso muito fortemente, pensando nas comunidades de aprendizado. Então, já que você falou a, a palavra solidariedade, Bibiana também já tinha trazido a palavra solidariedade, eu acho que a gente... É, endossar esse lugar da solidariedade, não essa solidariedade que está desgastada e essa palavra no tempo que está misturada com a ideia de caridade. Não, essa solidariedade no sentido que estamos juntos, né? estamos irmanados e, e, e, e, querendo ou não, estamos, vivemos juntos. Então, como vamos é, né, nos fazer? E, e sobre o pensamento projetual em design, talvez a gente possa pensar que a gente possa abrir um espaço, ter uma abertura para pensar sobre os... Repensar essa ideia de resolução de problemas. né? E talvez olhar para os desejos, para as questões, não necessariamente problema. Problema para quem? Né? A serviço de quem? E reconhecer os corpos como políticos e como poéticos. Porque na medida em que ela é, traz... É as narrativas de cada um, as narrativas confessionais, e que todos se colocam, né? o que é da criação, o que é das nossas subjetividades, é, se expande. Né? Então, acho que é isso. É, acho que vocês falaram coisas muito... Muito importantes, especialmente essa noção da solução de problemas, né, Lu? A gente discute muito isso no Design e Opressão, e a gente tem pensado muito sobre como é que a gente pode enfrentar isso, né? E se a gente pensar que a gente está é, querendo acabar com opressões vividas, talvez a gente consiga endereçar nossas atividades para algo que tenha mais valor, para algo que signifique mais, né? É, a gente precisa, nesses processos que a gente se engaja de design, reconhecer e valorizar essas pessoas e as relações que a gente tem com elas na complexidade que elas se apresentam. né? Eu acho que a gente não pode fazer uso de metodologias que achatam as emoções, que achatam os desejos, que achatam as relações sociais que são determinadas por, de, por, esse, por, por esse processo. E a gente não pode ser determinista né, do que a coisa vai sair, porque a gente fica nesse processo de, de solução de problemas, a gente é muito determinista, a gente quer achar uma solução, então a gente vai caminhar para essa solução. A gente muitas vezes esquece de olhar para o lado, pensar no presente, analisar a complexidade do que está acontecendo. E, e isso prejudica o nosso alcance, né, o nosso envolvimento, de, de, de do, como a gente está se relacionando com aquilo ali. É... E eu acho que é importante a gente pensar nisso, como, como a gente cria alternativas de ser designer, né? Como a gente cria alternativas de ser ser humano. E a gente precisa é, ficar atento, porque a ideologia dominante diz que não tem alternativa, né? A Margaret Thatcher já falava que não há alternativa, que é isso que a gente tem. E que realmente é difícil a gente construir alternativa diante de uma estrutura que é organizada a partir de sistemas de opressão e de exploração. É, e, e que esses sistemas se reforçam, como você já, já falou, né, Lu? Esses sistemas estão toda hora se reforçando e eles colocam é isso, você, você é condicionado a fazer isso, você só pode fazer dessa forma. E o design muitas vezes tem essa característica também, você só pode fazer dessa forma, você tem que achar a solução para esse problema. É, e eu acho que nos últimos anos, e esse ano isso ficou para mim muito evidente, a gente está vivendo num caldeirão, num caldeirão social e político, onde algumas coisas estão morrendo, queimando, outras estão prestes a ser criadas e moldadas por esse fogo que está queimando as outras coisas, e o capitalismo, o racismo, o patriarcado, existem como, como esses sistemas que se fortalecem, e essa estrutura não vai nos dar opções é, para a gente se organizar de uma forma alternativa. Eles não querem que a gente dê vazão aos sentimentos, não querem que a gente dê vazão a essas nossas relações, aos nossos corpos, às nossas dores porque eles sabem que toda raiva potencialmente é instrumento de luta se a gente organiza a raiva para esse fim. Então a gente precisa organizar essa raiva. A gente precisa encarar esse caldeirão e a gente precisa correr riscos. A gente está numa oportunidade de se reconciliar com essa história opressora do design é, e se reconciliar com as dores que a gente sente e realmente se engajar nessa luta que a gente quer fazer. E esse é o momento da gente formar redes, é, da gente atuar com grupos de pessoas que estão experimentando habitar o mundo de outras formas e que podem nos inspirar a fazer mundo de outras formas. A gente tem que matar o que precisa morrer e tem que pavimentar caminhos, eu acho que reencarnados como fênix dessas, dessas cinzas, é, caminhos para que a gente possa compreender a realidade de uma forma mais politizada e que potencialmente criem uma praxis de design que seja outra. E talvez mais importante do que a gente pensar como fazer design daqui para frente, a gente se deve, deve, deve se perguntar é, quem a gente quer ser daqui para frente enquanto somos designers, né? A transformação da nossa atuação profissional passa necessariamente por a gente reformular as nossas práticas e os nossos compromissos políticos da nossa área de atuação. E passa pelos nossos corpos individuais, pelos nossos corpos coletivos, e pelas relações que a gente estabelece entre nós e com as outras pessoas e com o processo de design em si. É, eu acho que, como eu falei, né, a gente tem que parar de olhar lá para frente e começar a olhar para os lados. É, e talvez a gente entenda, com esse olhar para os lados, que não é nem para frente que a gente queria ir. E a gente pode inventar outros caminhos que sejam mais gostosos da gente caminhar, que sejam mais acolhedores, que, que a gente possa descobrir outras formas de, de estar no mundo. É. Eu não sei se vocês querem complementar alguma coisa, porque depois eu queria finalizar com uma leitura de uma citação da Bel também. Então, Bibi, faz a leitura, depois deixa eu mostrar só uma imagem, eu mostro. No final. Tá bom. Eu queria ler... Ah, peraí, peraí. Fala. Eu, eu, eu mostro antes, porque eu acho que você vai fechar mais... <risos> Isso aqui é, uma, é um estêncil que eu uso usei esse ano, com os estudantes. Então, vou fazer aqui, só para destacar essa palavra que ficou muito é, falada aqui hoje. Então, eu vou projetar ela lá atrás. Dá para ver? Dá. Para a gente iluminar essa palavra a partir desse ano tão desafiador que, como você disse, está nos propondo... Muitas coisas, né? Enfim, deixa eu botar assim, Muito bem lindo. grandão, bem grandão. Muito lindo. Amei. Acho que tem tudo a ver com essa, com essa passagem da Bell Hooks, que é desse livro aqui, Erguer a Voz, é, Pensar como Feminista, Pensar como Negra. É, e ela fala... Se não podemos nos engajar dialeticamente de uma maneira comprometida, rigorosa, humanizada, não podemos ter esperança de mudar o mundo. A verdadeira politização é um processo difícil, de tentativa, que demanda desistir de determinadas maneiras de pensar e de ser, mudar nossos paradigmas, nos abrirmos para o desconhecido, o não familiar. Ao passar por esse processo, aprendemos o que significa lutar, e, nesse esforço, experimentamos a dignidade e a integridade de ser que vem com a transformação revolucionária. Se não transformarmos nossa consciência, não podemos mudar nossas ações ou demandar que os outros mudem. E aí, mais para frente, ela finaliza de um jeito lindo. Devemos primeiro aprender a ser solidários e lutar juntos para nos prepararmos politicamente para esse esforço experimentamos a dignidade e a integridade de ser que vem com essa nossa transformação. E é com isso, camaradas, que a gente encerra essa parte de discussão da Bell Hooks, convocando todos à luta, à prática solidária e à transformação dessa praxis do design a partir do entendimento de quem nós somos enquanto seres humanos e quais as relações a gente quer é, propagar com o nosso trabalho, com as nossas articulações e com os projetos que a gente coloca no mundo. Acho que agora... Não vou embora! Não acabou ainda! Exato. E não é só isso. Assinando o grupo Design Opressão, você também participa de discussões maravilhosas como essa. Você também pode participar. Você aí que está assistindo, no bate-papo, interagindo conosco. Você pode interagir conosco toda terça-feira à noite, das 18 às 20 horas. No bate-papo mais solto, mais solto que esse aqui, inclusive, às vezes às vezes vai longe, não é não? <risos> É, a, a gente tem agora o... Está o... se encerrando o ano, mas a gente ainda vai fazer umas, uma, umas discussões no, no design e opressão, né, Fred? Na semana que vem, o que, que vai rolar? Então, nós vamos ter aí um texto muito interessante do ao, ao, Alfredo Augusto Borrero, que é um latino-americano colombiano, pesquisador que já tem há muitos anos construído um conceito de é, desenhos del Sur, ou de, Design que vem do Sul, né? ao invés de vir do Norte, global, ele tenta imaginar essa perspectiva num projeto, uma maneira de projetar autenticamente latino-americana. né? E esse texto ele vai trazer várias questões para a gente repensar uh, o design. né? Então, é o primeiro texto que o grupo Design e Opressão vai ler, é, produzido por um acadêmico que se identifica dentro da disciplina do design. Mas de maneira muito crítica. <risos> e fica o convite né, para quem quiser assinar a nossa newsletter no site. As meninas já colocaram aqui o, o site no, no chat. E é legal a gente falar, né, Fred, que todas as escolhas que a gente faz de textos e de, de caminhos que a gente vai seguir de discussão e de como o grupo se organiza, tudo isso é feito coletivamente no nosso canal do Discord, né? A gente valoriza muito o espaço final das nossas reuniões, que são espaços para a gente discutir como a gente discutiu as coisas. É, é um espaço para a gente pensar como é que o grupo está se organizando, se a dinâmica está rolando legal, se a gente precisa é, criar novas formas de estar nesse grupo. E a gente também faz essa esse encaminhamento coletivo do que, que vão ser as próximas leituras né então coletivamente a gente encaminhou o, o borero para o próximo encontro e depois a gente vai entrar num período de férias aí para a gente também dar uma uma, uma arejada na, na mente depois desse ano completamente anormal aí que vivemos mas vamos voltar com tudo no começo do, do próximo ano. E quem quiser ficar é, sabendo dessas, dessas programações e desse retorno do design opressão, pode se inscrever lá no site. É, vocês, vocês entrando no site, vocês podem assinar uma newsletter lá, né? E, e esse e-mail vai receber essas informações. A gente não fica mandando spam, gente. Não é algo que vocês precisam se preocupar. A gente só manda e-mail para avisar o que está acontecendo, e se você quiser se engajar, é só chegar no, no, no Discord e ficar acompanhando a discussão por lá. É... O Discord ele é uma ferramenta um pouco mais complexa do que essa live que a gente tem no YouTube, mas a grande vantagem é que ele permite um espaço onde todas as pessoas possam falar, mesmo que a gente tenha um número muito grande de pessoas. A gente já teve reuniões com mais de 70 pessoas, todos tiveram a chance de falar e de confrontar-se, né? algo que no YouTube aqui fica um pouco mais difícil, por isso a importância também de quem quiser entender mesmo o que é esse grupo design e opressão, participar de pelo menos um dos nossos encontros nas terças à noite, né? E participar também dessa construção coletiva, porque não existe um grupinho, né, que define o que vai ser feito no design e opressão. Não tem um líder, né, ou uma, uma líder, né? É, um, na verdade, um processo coletivo de negociação, de construção de espaços, muito inspirados nas nossas leituras. A gente tenta sempre é, aplicar aquilo que a gente lê na nossa prática diária. E aproveitando né, o gancho, né, é lembrar que uh, a gente teve várias pessoas aqui construindo essa live, né, é, não, não foi só as pessoas que apareceram aqui na tela, então eu queria agradecer especialmente né, ao Andrei Gurgel que ficou aqui gerenciando aqui a entrada e saída das pessoas, colocando essa música super tchan aqui durante a live, agradecer também a Yasmin, a Jennifer, a Rafaela, que ficaram mediando o bate-papo, colocando as referências durante o, o, a nossa discussão. E agradecer a todos vocês que estavam assistindo também, porque, e comentando no bate-papo, porque é muito importante também essa, a existência de vocês, né? essa, essa alteridade né? é fundamental, porque senão talvez a gente nem fizesse live, se vocês não estivessem aqui para assistir. <risos> É, essas lives elas são uma forma da gente sistematizar um pouco do, das nossas discussões porque não cabe falar de bell hooks em uma hora e meia, né? Mas é, é uma forma da gente propor diálogos com com mais gente que queira chegar junto na rede e que queira atuar junto com a gente porque eu acho que é disso que o design opressão se trata no final das contas, né? A gente está articulado em rede, numa rede de solidariedade com pessoas que estão pensando o design, fazendo o design querendo ser é, um outro design, né? Um que não seja tão opressor como a gente reconhece é, atualmente. E a gente tem uma diversidade de experiências no grupo, que é muito, é muito bacana também, então eu acho que... Vale a pena chegar, vale a pena conhecer, e talvez na próxima live esteja aqui falando sobre é, o próximo autor ou autora que a gente vai estar vai tá falando, né, vai estar tá discutindo. É, então é isso, pessoal. Reforço os agradecimentos do Fred, né, o André, a Yasmin, a Jennifer e a Rafaela, que estavam que todos no suporte aí, e todo mundo que construiu essa live, a gente estava em mais de 10 pessoas aí para falar, é, esses pontos da Bell Hooks e é um, é um trabalho desafiador, porque o trabalho coletivo é desafiador, mas é muito muito bom, é muito gratificante a gente é, conseguir construir isso a tantas mãos e tantas mentes, tantos corpos. E se você quiser completar a cartela do bingo, design e opressão, você já se inscreveu no canal do YouTube, já se inscreveu na newsletter do site, já comentou no bate-papo, só falta mais uma coisa, enviar este vídeo para aquele seu amiguinho, sua amiguinha, que nunca se pensou, nunca se questionou sobre essas coisas que estão aqui, não precisa dizer nada, só fala, olha, fiquei curioso, essa coisa é interessante, dá uma olhada aí, não explica o que é. Deixa a pessoa vir conversar conosco. E assim a gente vai ampliando a rede. É isso aí. Convide seu amigo para design e impressão. Gente, muito obrigado. Até a Valeu, próxima gente. live. Valeu, gente. Boa noite. Valeu.